Hoje vou estar mostrando para vocês como que foi feito o reparo desse rádio controle do Mavic Air, onde ele chegou aqui ele não carregava total. Vamos fazer o um reparo na placa. Vamos nessa? <música>